Glórias a Deus Cumprimento os irmãos ouvintes com a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você que tem a Bíblia Sagrada Acompanhe comigo Em nome de Jesus no livro de Mateus Capítulo 26 Versículo 36 Você que não tem sua Bíblia Presta atenção porque a palavra de Deus Como eu sempre digo é alimento para nossa alma Vamos meditar nessa palavra maravilhosa nesta manhã, em nome de Jesus. Mateus 26, versículo 36, nos diz assim, Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmen, e disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e dois dos filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, fique e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e, diz, e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia! Eu quero que você preste bastante atenção nessa passagem maravilhosa do nosso Salvador, ali nos seus últimos minutos, aonde ele se encontrava naquele lugar para orar. Eu digo seus últimos minutos porque daquele, minuto, daquele tempo para frente ia chegar aqueles que iam prendê e julgá-lo, segundo os homens, e o entregar para a morte. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, depois de ceiar com seus discípulos, eles saíram cantando louvores e Jesus dando instruções para eles no meio do caminho, foram até um lugar chamado... Semeni, aleluia, ou o monte das oliveiras, que é o mesmo lugar, para você que não sabe, Semeni quer dizer prensa do óleo, ou prensa da oliva, ou prensa da azeitona, aleluia, é chamado dessa forma porque ali havia várias prensas, onde prensava-se ali o fruto da oliva para extrair o óleo, e eu acho interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus ia sempre naquele lugar para orar. Ele sempre partia, muitas das vezes sozinho, outras vezes com seus discípulos, para aquele lugar para orar. O Getsemane, a prensa do óleo, lugar onde a azeitona era esmagada por pedras. Ali onde tinha muitos, muitas prensas feitas com pedras daquela época para poder prensar o óleo. E por que, que eu estou dizendo isso? Jesus ia ali para orar naquele lugar onde prensava o óleo. E agora neste momento, Jesus também estava se sentindo oprimido. Jesus estava se sentindo prensado. Jesus estava se sentindo, como ele mesmo disse, angustiado até a morte. Aleluia! E a gente percebe que a sua carne estava angustiada até a morte mas o Espírito que estava nele estava pronto para cumprir aquilo que o Pai o designou para fazer, que era se entregar por mim e por você, se entregar por nós. Jesus também foi prensado, foi moído pelas nossas transgressões. Como diz no livro de Isaías, no capítulo 56, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputava como aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia! Isso é maravilhoso. Aleluia! A Bíblia vai dizer que nós não tínhamos condições nenhuma de ser salvos. A Bíblia vai dizer que todos nós estávamos desgarrados, desviados, nos seus próprios caminhos. Todos estávamos destituídos da glória de Deus, porque todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Todos nós não merecemos a graça de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia! De tal maneira. Vamos para descrever a grandiosa, o grandioso amor de Deus para com toda a sua criação. Deus amou o mundo de tal maneira, de grandiosa maneira, que enviou o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem a vida eterna. Jesus ia para um lugar onde prensava o óleo, onde prensava a oliva para poder extrair aquele, aquele óleo ali, onde era usado muito ali na, naquele tempo para fazer comida, para poder fazer, acender lamparinas. E para muitas outras coisas tinha aquela utilidade, aquele óleo. Então ali era um lugar de prensar o óleo. E Jesus estava se sentindo prensado, estava se sentindo humilhado, oprimido. E tudo isso era por nós. Tudo isso era por mim e por você. Eu quero que nessa manhã, em nome de Jesus, você reflita nisso. Tudo que Jesus passou por nós. Aí alguém pode dizer assim, mas ele era Deus. A Bíblia diz que ele se despojou da sua glória, ele tirou a coroa da tua cabeça, ele se despojou das suas vestes reais, aleluia, e se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Ele veio entre nós sentir na pele o que nós sentimos, fome, tristeza, decepção, alegria, dor, sede, a Bíblia diz, Isaías diz que ele era um homem experimentado, ele experimentou todas as nossas dores, e até maiores do que a nossa. Aleluia! Porque ele sabia, Deus sabia, que nenhum de nós poderia passar aquilo que Jesus passou. Nenhum de nós teria condição de se entregar. Aleluia! Como Jesus se entregou. Jesus ainda fez uma pergunta para os seus discípulos, para um acaso, um amigo, se entregaria para o outro amigo? Hein? Será que faria isso? Mas Jesus se entregou por nós. E o interessante é que nós não pedimos. Nós não pedimos Deus se entregue por nós, não. Ele veio de espontânea vontade. A Bíblia vai dizer, tem um hino que diz que ele, ele salvou aqueles que ele quis. Ele se entregou porque ele quis. Isso se chama amor, meu querido. Um amor que o ser humano não entende. Nós falamos de amor, mas não conhecemos amor. Não, não, não. Shakespeare, coitado de Shakespeare, para entender o que é amor. Não existe livro humano, sabedoria humana, para explicar o que é amor. Nós não entendemos amor. Como que nós podemos entender um Deus ao qual nós fazemos tudo que, ele não, agrada, que não agrada a ele todos os dias e mesmo assim ele nos ama? mesmo assim ele se entregou por nós e nos deu a salvação de graça, não é preciso pagar, não é preciso pagar indulgências, não é preciso pagar nada, aleluia, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque o diabo veio para matar e roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância, aleluia, que a vida estava nas tuas mãos e ninguém poderia arrebatar dele, ele poderia dar e tomar a hora que ele quisesse, porque ele era a ressurreição e a vida, e ele disse que aquele que crê em mim, no último dia eu o ressuscitarei, glórias a Deus, nesse momento eu quero orar contigo, talvez você possa estar dessa forma neste momento, prensado, angustiado, como Jesus estava naquela noite, se sentindo como aquelas azeitonas aquelas aprançadas pelas pedras. Muitas das vezes nós sentimos dessa forma. Quantas vezes nós sentimos dessa forma? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo transmite a Deus toda a nossa angústia em gemidos inexprimíveis. Aleluia! Não importa o que você esteja passando, Jesus é a ponte de entre você e Deus. Então neste momento eu convido você a orar feche os teus olhos se você puder, se você puder, levante as tuas mãos ao céu. se você puder, coloque o teu joelho em terra, faça qualquer expressão que você puder fazer de adoração a Deus, de humilhação diante de Deus, porque somente Ele pode nos abençoar, porque Ele, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, diante dessa palavra, Pai maravilhoso, nesta manhã, que não tem como nós nos comovermos diante dessa palavra. Deus maravilhoso, eu peço a Ti, Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, alcançar cada coração neste momento que de espírito angustiado e contrito está orando a Ti, Senhor. Repreenda todo o mal, repreenda tudo que não provém de Ti, Pai querido. Deus Santo, Deus de misericórdia, eu não sei, Senhor Deus, o que cada um passa diante de Ti. Cada um tem as suas pessoais angústias, mas eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo nos conforte dia após dia e nos dê força para continuar caminhando, porque um dia nós estaremos no céu para sempre contigo e a nossa alegria será eterna. Amém, Senhor.